Nesse vídeo rápido tem um importante recado para você que deseja recuperar 88% do seu cabelo e até 1.200 fios em uma semana. Já ouviu falar no Hair Loss Block 2.0? Não ficarei surpresa se me disser que não, mas fica tranquilo. Vou mostrar para você o mais novo queridinho do mercado capilar. Sim, isso mesmo. Mas antes iremos ouvir o que os usuários falam sobre ele. Então vejamos dois depoimentos reais de usuários que estão ingerindo a fórmula do produto. O primeiro depoimento aqui é o do Ricardo da Silva Cruz e ele diz Eu já tinha até acreditado que eu ia ser calvo igual meu pai. Não vou comentar o quanto de piada sem graça tive que suportar na vida. Quando eu soube desse Hair Loss Block, é claro que duvidei, mas quando vi... O careca ficar cabeludo, aí eu não é possível. Se funcionou para ele, vai funcionar para mim também. É claro que seguir direitinho, tomando de noite, como a parada é natural, não tem contraindicação. Eu prometi que ia divulgar se fosse bom. Então tá aí, recomendo para todos os brothers que querem cabelo sem frescura, sem dor, sem mimimi. Hello blocker, bro segundo depoimento aqui é o do Antônio Carlos Matos ele diz também: é campeão, quem inventou esse Hellas Blocker está de parabéns. Sou marrento, mas reconheço quando a parada é do bem. Assino embaixo, provei e comprovo. Veja inúmeras vantagens que este pode dar a você. Dentre tantos e benefícios que o Hellas Blocker vai dar para você, vou citar aqui os principais em até 10 dias vai reduzir e diminuir a sua queda, em até 30 dias vai restaurar todo o couro cabeludo e em até 60 dias vai acelerar o crescimento capilar. Quem já experimentou, impressionou-se, médicos também recomendam. Como dito anteriormente, é composto de ingredientes 100% naturais, então também tem o seu registro na Anvisa e é recomendadíssimo pelo Ministério da Saúde. Compre hoje seu Relose Blocker 2.0 na super oferta. Aqui estão as melhores opções para você por tempo limitado no site oficial do produto. Qual link estarei deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo. Apenas... Compre, adquira o Hellas Blocker 2.0 original no site oficial do mesmo. Vale a pena ressaltar de que, devido ao grande sucesso do mesmo, muitos produtos estão sendo similares, sendo criados, falsificados aí em alguns sites online, se passando pelo produto original. Cuidado! Você pode estar caindo ainda assim em mais um golpe. O Hellas Blocker original apenas é comercializado, distribuído no site oficial do produto, tá? E lá no site oficial você vai encontrar essas ofertas que estou mostrando aqui. Na compra aí de dois potes, você vai ter aí uma, uma, uma economia, né, perdão, de 30% de desconto e você consegue parcelar aí esse pedido de dois potes para aí dois meses, 12 vezes de 20 reais e centavos Apenas, ou se você preferir, a vista no cartão de crédito. A opção do meio é a opção que você vai ter mais economia em desconto. Você vai ter aí um descontaço de 60%. É isso mesmo. E nesse pedido aí, você vai ter um tratamento a longo prazo, garantindo mais benefícios e vantagens ainda para você. E ainda assim, você consegue parcelar também És pedido em 12 vezes de até R$ 40,14 ou à vista logo abaixo se você preferir também. Última opção no canto do lado direito da tela, na compra aí de 4 pós que é o mínimo recomendado pela fórmula do Reels blocker, tá? Você tem uma uma economia aí de até 45%, quase metade do valor do produto somente em desconto você consegue parcelar aí esses quatro potes em até 12 vezes de R$ 30,10. Agora fique alerta, porque o Hellos Blocker não vai funcionar para você que toma hoje e amanhã não toma mais. Tem que ser tomado como um tratamento muito sério e por no mínimo aí o recomendado é o pedido aí de quatro potes. Mas com dois potes você já consegue ver aí grandes resultados, tá ok? Mais informações sobre frete, garantia incondicional, teste e muito mais, no site oficial você terá acesso a todas estas informações, ok? Então o link do Hair Loss Block original, do produto 100% original, sem imitação, está aqui abaixo na descrição deste vídeo.